Um ponto legal, Andrezinho, para levar, para a gente levar para o time e até entender, né? Você entende muito do volume que está acontecendo. A gente tem uma limitação de recebimentos diários no, nos fulls, né? Então o pessoal tem notado algumas, algumas datas mais extensas e tal. Isso está tudo mapeado por vocês dentro do cenário de é, que tem as baias, né? Cada baia, então existe uma limitação física, né? Não tem como chegar e falar, ah, eu posso receber mil encomendas, mil entregas diárias no full, né? Existe toda um, uma, uma equipe de planejamento que tá, é, olha os dados e, enfim, capacidade de CD. Por isso, para quem não sabe, tem gente que pode ainda não estar sabendo disso, a partir de outubro agora, muita gente vai ser cobrada por armazenamento, né? Que pode ter produto lá que está tudo parado, que não vende, justamente porque a gente precisa tirar coisa que não vende dentro do CD. Nós queremos receber produtos que vendem. Então a gente quer ter, existe toda uma capacidade de um planejamento para que cada DOCA receba produto. A gente não pode dizer que recebe, vai receber tudo tendo coisa lá dentro. Né? Então primeiro tem que sair coisa que está muito tempo parado lá e outubro agora é uma data importante para quem tem produto lá sem vender, fica ligado porque vai receber a conta de armazenamento lá parada dentro do CD. Inclusive produtos, não só que não vendeu, mas também produto que você mandou quebrado, produto que está lá é, é, que foi devolvido, enfim, paga tudo. Então, assim, já tira isso, porque vai ser complicado. É, existe todo, todo um trabalho para Black Friday. Então, assim, outubro agora, vamos dizer que vai ser uma limpeza, e aí aumenta-se a capacidade de receber justamente novos entrantes, novos vendedores e capacidades maiores. De, do que a gente chama de inbound, né, que é a entrada de produtos dentro dos CDs. A retirada de produto no full cobra, tá? Cobra sim, porque tem uma taxa de separação do produto também. Então, o que eu recomendo, se você puder queimar, faz um saldão aí, saldão do, do, do milhão aí, e bota os produtos para fora, pega esse dinheiro. Eu, eu vou falar por mim, tá? Minha opinião. Eu não busco produto no full, tá? Eu, na verdade, a gente queima produto que não deu certo por algum motivo ou algo aconteceu. Eu boto ele para rodar, eu só recomendo você retirar se foi um produto que você mandou e começou a dar muito problema. Sei lá, não testei, fiz alguma coisa e começou a dar problema. Aí eu recomendo que você faça isso e você retire efetivamente que é melhor do que ter um monte de coisa. Andrezinho, black, cara, que a gente põe. Eu sei que você está falando muito de black. Vocês já devem estar tá falando bastante aí. Promete ser fodástico ou, ou a, black, a Black histórica? A gente entra muito forte na Black, a gente faz é, é, todo o trabalho de Black Friday, mas se a gente for no mercado de e-commerce de, um, de um modo geral, é, digamos que a gente ganha todo dia e, e outros marketplaces ganham na Black. Pai. Digamos que assim, esse ano a gente ganhou todo dia e quer ganhar na Black. Então, assim, é, prestem muita atenção que vai ter um pré-black, eu não posso falar o que, que é, mas vai ter um pré-black e vai ter a Black Friday. Por isso que eu estou falando, hoje é dia 16 do 9. Eu sei que eu estou atrasado com aquela planilha, mas estou correndo para ainda essa semana resolver. Corram para ir para o mercado em views full, esse ano tem. Pré-Black e Black. A Black, aqui a gente pode falar, porque agora vamos tirar o crachá. A Black mais fodástica de todos os tempos que já teve no Mercado Livre. Top, então, galera, se prepara. Se prepara, se prepara. A gente vai trazer conteúdo de Black no canal. Os alunos do Performance, a gente já tem aí uma trilha de toda quinta-feira. A gente já vai falar de Black a partir dessa quinta-feira para fazer uma Black foda em todos os negócios, né em todos os canais. É Eu tive uma ideia aqui, esse ano, pós Black Friday, só para a gente comemorar, vamos fazer um happy hour. Eu quero participar com você, um happy hour para a gente beber junto com a galera, com os vendedores, ficou todo mundo rico. Pós Black Friday. Esse ano a gente vai fazer o um, um, um petit comité depois da Black Friday Valeu. Vamos fazer Boa. um papo um, um, um, só de cerveja e tudo mais. Boa, dentro do Melly ainda, que aí eles pagam a conta. Perfeito, ó. A gente lota aquela grama. De mala, mala, aí, a gente lota, a gente lota lá. cerveja. Isso, já era. Mas muito bom, muito bom, muito bom.